É meus amigos, nós tivemos aí uma quinta-feira com fortes emoções Tanto no State of Play quanto com o anúncio também do Mortal Kombat 12 aí A confirmação, né? Que já tem vídeo aqui no canal, inclusive tá aparecendo aqui no card Pra vocês conferirem depois, caso vocês não tenham visto aí Todos os detalhes de como isso aconteceu Mas o foco hoje aqui, galera É no Street Fighter 6 Pois foram revelados ali Os três últimos personagens que irão compor O roster principal, que é a nossa querida Kemi, Zangief e também A nossa querida Lily Eu não pude transmitir o State of Play, Como vocês repararam aí, né? Eu tô num cenário um pouco Diferente aqui do habitual, até peço desculpas aí Pela qualidade, tá pessoal? Eu tive que viajar Poder resolver uns problemas pessoais e tudo Mas eu trouxe o equipamento justamente para Momentos como esse, onde eu não poderia deixar te trazer esse videozinho aqui para poder fazer esse react delicioso com vocês e depois ver os comentários de vocês também acerca do conteúdo. Saudações deles, Caio Nobre. Bora lá para mais um videozinho de Street Fighter 6 Já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Maga do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site cambielo.net para poder ficar por dentro das notícias ali, críticas de filmes e análises de jogos também. E se você puder, se torne um membro aqui do canal, cara. Poder dar uma força aí para gente, para poder ter acesso também a recompensas exclusivas como sorteios aqui para membros apenas no canal, ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e também fazer parte do nosso grupo de subs lá no WhatsApp a gente poder trocar uma ideia firmeza todos os dias, beleza? Se você não puder, só deixa aquele likezão maroto aí, um comentário sobre o tema proposto e assiste o vídeo até o final que já ajuda demais, beleza meus amigos? Então, sem mais delongas pessoal, bora lá conferir o trailer cabulosíssimo de Zangif. Lili e Kemi no Street Fighter 6 Eu assisti o State of Play, então eu vi que meio que por alto ali Agora mesmo aqui, com foco, eu vou ver esse negócio junto de vocês E a gente vai prestando atenção nos detalhes e comentando também Sem mais delongas, bora lá ver isso aqui que eu tô empolgadaço, cara Nossa, cara... Ui, ui. Esse gráfico do Zangief, meus amigos Olha isso, cara Tá, merda, ficou muito bem feito, irmão Nossa, tapão Pisou no dedão do Honda, mano, ó O Drive Impact dele, nossa, que loucura nossa, os pilões dele assim na RE Engine estão muito mais foda, né, cara? Hein? Girou mesmo Que loucura, velho Ele pegou o cara ali e fez uma parada em cima Ó, o Ciclone Que loucura, velho Mano, sensacional Olha a nossa querida Lily aí, ó O Espírito do Vento Ó, Deixe -se se tor deixe-se tornar um comigo Uma coisa assim que ela falou, né Olha, é descendente do T-Hulk, né Ó, as agarrões ali e esses... Nossa, esses acessórios que ela usa Essas armas, né eu esqueci o nome disso, cara. Da hora. Olha. Olha o ataque estilo T-Rock. É os dois ali, ó. Que ela desceu no ar e que ela fez pra cima também. Garoto. Mano, ela ficou meio que desengonçada ali, perdeu o equilíbrio e caiu. Que legal, cara. Que legal. Ah, mano. Que minha Nossa, ficou da hora, hein? Cara, olha esse gameplay, golpes extremamente clássicos da personagem. Ah, minha filha, o modelo dela tá daquele jeito, hein? Cara O design dela tá incrível O gameplay tá incrível Infiltrate Super arte nível 3 dela aí, né? Uma outra missão me espera Olha a pose clássica, irmão Cara, galera, não é por nada não, mas esse jogo vai arrebentar a boca do balão quando ele chegar Ali as skins ó, também diferentes que a gente vai ter no bônus de pré-ordem né, do jogo Mas rapaz, eu vou falar com você, eu gostei demais de cada um dos gameplays Obviamente, a Kemi ela faz muito mais o meu estilo em termos de personagens que eu gosto mais de jogar mas os três me agradaram bastante, cara Eu acho que cada um dos personagens que eles mostraram até o momento Não teve um que eu virei e falei assim Pô, não gostei não Eu vou querer experimentar todo mundo, obviamente Eu já tenho alguns dos meus preferidos Por conta do que eu joguei na beta Que é o Ken A Kimberly também eu gostei pra caramba e tal Mas, poxa Olha só a quantidade de personagens que a gente vai ter pra gente poder pegar, experimentar e tudo mais e Cara, eu gostei muito ali do Zangief Ele tem um gameplay um pouco mais lento, o aspecto dele como já era de se esperar E como já era nos jogos anteriores também Mas a gente sabe o nível de periculosidade que esse cara tem Quando ele tá muito próximo com esses agarrões e pilões dele, né? E a forma como eles implementaram isso na R.E. Engine aqui Pra ele, tanto pra Lili também, quanto pra Kemi Ficou da hora Pra caramba, principalmente a parte dos gráficos, mano Não tem como a gente ver esses trailers com os personagens novos Ainda mais que a gente não tinha visto eles ainda, né? Tanto a Lily, quanto o Zangief, quanto a Kemi Não tem como a gente não falar dos gráficos, como é que eles estão, entendeu? Inclusive os cenários que eles estão apresentando pra gente, né? Vejam só os cenários de fundo, como é que eles são muito bonitos Esse da Lily mesmo, ele tá super colorido Tem uns contrastes muito legais A saturação tá no nível certo ali também Realmente tá muito lindo Sabe, a forma que eles implementaram esses cenários ali Sem falar o gameplay da personagem, né Eu achei ela um pouco lenta, alguns golpes Por conta desse, essas duas armas Que ela tem na mão, eu esqueci o nome, cara Desse acessório, depois vocês colocam aí no chat se vocês lembrarem Mas, eu particularmente gostei também Muito, né, do que eles mostraram ali da Lily Mas não tem como, velho De todos os três aqui, embora eu tenha gostado Dos três, tá, a Kemi Ela é a personagem que eu estava mais hypado Desses últimos três, pra eu poder conferir o gameplay e pra mim eles acertaram em tudo que eles mostraram ali da personagem cara Golpes clássicos dela ali aparecendo Que a gente tá bem acostumado, sabe? As movimentações dela estão bem fluidas O gráfico dela, poxa, olha isso aí, cara Nem se fala na R.E. Engine A galera aí que é muito fã de Kemi Se é que vocês me entendem, né? Deve ter ficado muito satisfeito com isso ali Com a forma como eles fizeram o um modelete da personagem e tal Mas, poxa, tá muito, muito foda o gameplay Os super artes aí que eles estão apresentando Ela também foi muito foda Olha essa puxada ali, mano Essa pesada que ela dá nas pernas do garoto E esse detalhe especial que eles colocaram nesse Super arte dela final aí, ó. Essa bica que ele dá, mas principalmente, velho, essa olhadinha aqui, ó. Quando o cara tá caindo, ela dá essa olhadinha e finaliza com a bica. Eu achei que foi um toque muito especial, sabe? Nesse super arte nível 3 dela. E aí, o final aqui, velho, nem se fala, posezinha clássica da nossa querida Kim Ela dá esse mega salto, né? E termina na pose clássica dela. E eles vão dar essa mudada artística assim no final, sabe? Muito foda, muito foda, gostei pra caramba da nossa querida Kemi aí Quero muito ver mais gameplays agora puros dos personagens né Porque aqui a gente vê um vídeo de gameplay de demonstração mesmo dos golpes e tudo Agora eu quero muito ver eles apresentarem pra gente gameplays desses personagens aqui Mostrando aqui eles vieram mesmo e tal, pessoas ali, pro players mesmo, jogando com eles E é claro que a gente vai trazer vídeos aqui ainda de cada um dos três Zangief, Lily e Kemi poder comentar sobre a história e trazer algumas curiosidades também aí com relação a cada um desses personagens no Street Fighter 6 Agora eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês aí, queridos espectadores que estão assistindo agora. O que vocês acharam desses três personagens, mano? Eu quero muito, muito mesmo ver a opinião de cada um de vocês aqui. Acerca não só do gameplay deles, mas o gráfico também, como eles foram feitos, algumas mudanças estéticas ali por conta da R.E. Engine também. Eu vou dar os comentários de todos aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um beijão aí, ó, pra todos vocês. Deixa aquele likezão maroto aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até mais, e...